Olá pessoal, agora nós estamos no começo do ano aí, em fevereiro e sempre o começo do ano é um momento que as pessoas refletem bastante sobre como querem seguir a vida, como querem programar e planejar o seu ano e nesses, nesses momentos sempre cabe bastante reflexão e uma das reflexões que a gente sempre traz aqui com vocês é pensar né, sobre o bem estar emocional também e a saúde mental de todos. E quando né, procurar um especialista ou ver que esse começo do ano não está indo muito bem? Né? Eu acho que existem vários sinais em que a gente consegue diferenciar o que é um sofrimento esperado, que é autolimitado, que faz parte da vivência humana, de um sofrimento que já passa a ser patológico e começar a atrapalhar a vida da pessoa. Se você começa a sentir. É um descontrole emocional, problemas para seguir bem com a sua vida de maneira persistente, que está durando aí meses e que parece sempre conseguir sempre acabar voltando e atrapalhando você no seu dia a dia, isso pode ser sinal de um transtorno mental que precisa de tratamento. Eu, Diego Augusto Nezica Vicchioli e a nossa equipe aqui da Clínica Singular de Londrina, a gente pode ajudar e é, atendê-los da melhor forma possível no que for necessário. Obrigado a todos.